Olá, meu nome é Reinaldo Barreto. No vídeo de hoje nós vamos ver sobre o PHP 8 e suas novidades, relacionando especialmente com o Adiante Framework e o Formidim. Se você já conhece os dois, olha na descrição da marcação de tempo abaixo e pula o tempo. Se você não conhece, continue assistindo que eu vou fazer uma breve introdução sobre o Adiante e o Formidim no momento Jabá Absurdo. Olá, bem-vindo ao momento do Jabá Absurdo. Eu vou te apresentar um framework chamado Adiante Framework e o Studio IDE. Essas duas ferramentas são criadas pelo Adiante Solution. E, esclarecendo, este não é um jabá pago. Eu estou fazendo este comercial deste framework, porque eu acredito no potencial dele, vejo que ele resolve diversos problemas e eu gosto bastante. E o meu objetivo aqui é levar a palavra do Adiante, Adiante, lembrando, o Adiante Framework é um framework livre, você pode usar para qualquer finalidade que você desejar. Com o Adiante Framework, você vai escrever uma aplicação web em PHP que é responsiva, ou seja, ela também vai funcionar no celular. Aqui você pode ver algumas funcionalidades dos componentes e alguns componentes, como por exemplo, picker busca, ações no grid, grid que pode ser ordenado e por aí vai. Eu não vou passar por todos os componentes e tudo que ele faz. Algumas características. Funciona com PHP 7, já está sendo produzida uma versão para funcionar com PHP 8, segue padrões de projeto, tem log de muita coisa, o código é limpo, vários templates, diversos componentes e ele é praticamente 100% responsivo. Por que, que eu digo praticamente? Porque a responsividade vai depender também do uso que você fizer sobre determinados componentes. Porque se você colocar um componente que não fica bom em celular, não adianta o framework ter responsividade se você está usando coisas que não são voltadas para usar em celular, como, por exemplo, telas pop-up. Evita isso. Você, o usuário clicou, vai para uma outra tela, executa uma ação e volta para o anterior. Nada de ficar colocando tela pop-up. Momento Jabá Absurdo 2. Falando do Adiante Studio, o Adiante Studio é uma IDE construída em PHP-GTK para você desenvolver para o Adiante Framework. Aqui são telas do Studio. Para quem não conhece, PHP-GTK é uma forma de você escrever código em PHP utilizando uma biblioteca gráfica chamada GTK para construir aplicações desktop. Isso é o PHP-GTK. E o Adiante Studio é a IDE feita em PHP. Usando o GTK para desenvolver no framework adiante. Então, vamos lá. Antes da nossa conversa sobre o PHP 8, vamos conversar um pouco sobre as versões suportadas do PHP. Hoje, e que dia é hoje? Hoje é 1 de dezembro de 2020. As versões do PHP suportadas são 7.3, 7.4 e 8.0. A versão 7.2, agora ela chegou ao seu fim de ciclo ela nem patches de segurança vai receber. Então, se você está usando da 7.2 para baixo, trate de é, evoluir sua aplicação para, no mínimo, a versão 7.3, que só vai receber patches de segurança até cerca de janeiro de 2022. Depois disso, ela também chega no seu fim de vida. Eu sei, nem sempre é fácil você atualizar a sua aplicação, tem várias coisas envolvidas, né? Porém, até por uma questão de segurança, atualize. Falando um pouco e mostrando alguns gráficos, para quem não conhece, existe um, um site chamado Packagist, que trabalha com Composer. Em outro momento eu falo exatamente o que, que são esses dois, mas só adiantando, o Composer é um jeito de você é, trazer bibliotecas para dentro do seu desenvolvimento de forma fácil. Quando você faz uma requisição ao Composer, ele envia para o servidor algumas informações sobre o seu ambiente. E é isso que esse artigo tá, esse pedaço tá falando aqui. Nem toda a metodologia é 100% certa e essa aqui é baseado nos dados que eles recebem. Então, hoje no PackGist você vai ver que a maior parte já está na série 7 do PHP. Existem alguns que ainda estão na série 5, 6, mas isso está caindo. Aqui é mais um motivo para você evoluir caso por acaso, você ainda esteja na 5.6. Você repara que o PHP 7.0 também já está praticamente morto aqui. Desculpa, 7.4, 7.3 e 7.2. Logo, logo, muita gente vai migrar para o PHP 8. Aqui é a curva de adoção das diversas versões, lembrando, dentro do Packages. Então, logo que sai uma versão, muita gente atualiza para aquela versão e as versões anteriores rapidamente vai caindo. Aqui é um outro motivo do porquê você tem para atualizar a sua versão do PHP. Esqueci de falar, na descrição vai ter os links de tudo que vocês estão vendo, tá? O, a principal novidade do PHP 8 é o JIT. E como esse cara funciona, o que, que é isso? O JIT seria o Just-in-Time, seria para ter o seu código PHP compilado. Se você não sabe o que é código compilado, interpretado, eu vou deixar esse artigo linkado, onde você vai poder entender melhor. Mas de forma muito rápida, muito por cima é, quando você gera um código PHP, que ele é interpretado, linha a linha tem um interpretador que transforma aquela linha PHP em código de máquina, código binário. Um código compilado, ele pegaria todo o seu código PHP e transformaria em um código binário de uma vez só, e isso seria enviado ao processador. Entendendo a requisição do PHP, iniciando no navegador, chegando no servidor, passando pelo interpretador ou pelo DIT e voltando ao navegador. Lembrando, os navegadores eles não entendem PHP, eles não conhecem nada de PHP. Só o interpretador conhece PHP. Então, chega uma requisição HTTP pedindo algum HTML, CSS, alguma coisa assim, é interpretado. Ou compilado, agora, no PHP 8, a gente pode falar compilado e devolve isso para o navegador. Devolve um HTML, um CSS e um JS. Agora a gente vai entrar nessa caixinha aqui para entender essa caixinha, que é a do interpretador ou do PHP propriamente dito. Entendendo o que, que acontece por debaixo dos panos com o DIT, eu vou deixar linkado esse artigo para você tirar todas essas dúvidas, que é a fonte de onde eu tirei muita coisa. Mas vamos lá, para quem não quer ler ou por aí vai. Quando chega um código no PHP, ele inicialmente é interpretado, é avaliado se ele já passou pelo OpaCache. Se você não sabe o que é o OpaCache, é basicamente toda vez que um código passa aqui dentro, ele, no interpretador, ele pode ser armazenado num cache ou não para que esse trabalho não seja feito uma segunda vez. Laços de repetição são os caras que mais ficam cacheados. Ah, está no OpaCache? Sim. Ele já foi compilado? Não, joga para um compilador. Já foi? Joga direto para a instrução do CPU. E se ele passa pelo OpaCache, ele vem e faz todo esse caminho, depois ele joga para um possível compilador. Então, o JIT ele vai fazer parte do OpaCache. É como se fosse uma extensão do OpaCache. Outras novidades do PHP. Eu não vou falar de tudo, esclarecendo, eu vou falar só de alguns pontos. Esse daqui é interessante. Atributos. Agora, sai uma RFC, onde você vai ter uma anotação sobre determinados atributos e documentação. Isso vai facilitar muito na hora que você fizer a documentação. Antes, nós fazíamos dessa forma, semelhante ao esquema do Java. Agora, essa outra forma vai estar nativa no código do PHP. Você não vai depender de nenhuma outra biblioteca externa. A promoção de construtor. Isso daqui é só você vai diminuir a quantidade de código que você vai escrever. Isso aqui é igual a isso. União de tipos. Esse daqui, cara, é interessante. Existe uma outra polêmica. Sim, polêmicas, além de interpretador versus compilador, tem a polêmica de linguagens fortemente tipadas, fracamente tipadas, tipagem dinâmica e por aí vai. A partir do PHP 8, você pode declarar um atributo, uma função, por aí vai, com esse Pipe aqui, onde você está dizendo, olha, o, a variável number pode ser int ou float, e somente esses dois tipos, um ou outro, não exclusivo. Operador num safe. Esse cara aqui é legalzinho, ele é interessante também. Antes, imagina a seguinte situação, você quer saber o país, aí você pega a sessão, usuário endereço para chegar no país. Antes, você tinha que fazer vários testes para saber se era nulo, em cada situação, só para depois você atribuir o país. O que, que eu não sei faz? Então, ele faz a mesma coisa que está aqui. Ele verifica. Existe a sessão? Ela é nula? Se a resposta for nulo, ele devolve nulo. Se a resposta for não nulo, ele falou, ah, então segue a seta para o próximo atributo do objeto. Usuário é nulo? Se for sim, parou. Se não for nulo, ele segue a seta. E assim vai indo até chegar no país. Outra novidade que eu achei bem interessante no PHP 8 é a anotação arroba, que finalmente vai diminuir a sua força. Antes, existia uma má prática no mundo do PHP, onde as pessoas colocavam arroba na frente de coisas que elas queriam silenciar o erro. Erros fatais não serão mais silenciados. E se você coloca arroba no seu código, por favor, tira. Não faça isso. Você não deve esconder os erros. Use TryCat, faça tratamento de erro e por aí vai. Pessoal, aqui vocês estão vendo o Adiante 722 rodando sobre o PHP 8. Eu não sei dizer ainda todos os problemas que tem com PHP 8 ou incompatibilidades. O Pablo da Adiante Solution já prometeu uma nova versão do Adiante em breve, funcionando para o PHP 8. Eu estou rodando nesse instante uma imagem docker do Debian com PHP 8 e os pacotes final da versão final do PHP 8 foram gerados agora no dia 30 de novembro de 2020. No link abaixo você vai encontrar o caminho para o GitHub se você desejar usar essa mesma imagem. No GitHub você vai encontrar várias imagens docker nesse mesmo projeto. Aí você usa aquela que mais tiver, for do seu interesse. Dica. Considerando que o espírito é levar a palavra do adiante adiante, eu recomendo o canal Codificado do Adriano Lousada. Ele está colocando dicas interessantes sobre o que você pode fazer com adiante e fazendo pequenos novos componentes para melhorar a sua produtividade. Recomendo muito. Dica. Considerando que o objetivo é levar a palavra do adiante adiante, recomendo muito o canal Dicas do Adiante Framework do Fabrício Almeida, ele está trabalhando bastante, tem diversos vídeos eu acho que toda semana tem um ou dois vídeos novos falando, relacionando ao Adiante PHP e o Framework recomendo bastante